O ministro de defesa de Taiwan anunciou que 27 caças chineses entraram na zona de defesa aérea da ilha. Todas essas tensões se enquadram em textos bíblicos. Vou estar deixando o link do Al Notícias e todos os links para que você possa analisar aqui na descrição do vídeo. O exército chinês realiza exercícios militares em torno de Taiwan informou a televisão estatal de Pequim nesta quinta-feira. Estas manobras devem acontecer até domingo ao meio-dia, hora local. Autoridades taiwanesas disseram que a China tem lançado múltiplos mísseis balísticos durante os exercícios militares. O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, classificou como irresponsáveis as manobras militares realizadas pela China, em resposta à visita da presidente da Câmara de Taiwan e alertou sobre o perigo da situação sair do controle. Acho que o que a China está fazendo aqui não é responsável, disse Sullivan em entrevista à Rádio Pública Nacional. Pequim realizou exercícios militares em torno de Taiwan nesta quarta-feira em resposta à visita de Pelosi à ilha independente e democrática que a China considera parte de seu território. Sempre que um militar participa de uma série de atividades que incluem a possibilidade de testes de mísseis, exercícios de tiro real ou aviões de combate que cruzam o céu e navios que se movem nos mares, a possibilidade de que aconteça algum tipo de incidente é real, afirmou Sullivan, que pediu a Pequim para diminuir as tensões no Estreito de Taiwan. O que esperamos é que a República Popular da China haja com responsabilidade e evite o tipo de escalada que pode levar a um erro de cálculo no ar ou nos mares", acrescentou o funcionário. Pelosi é a segunda na linha de sucessão presidencial e viajou a Taiwan na terça-feira, desafiando as ameaças de Pequim, que vê a visita como uma grande provocação. A China reagiu imediatamente, anunciando exercícios militares, abre aspas, necessários e justos, fecha aspas, nas águas da costa de Taiwan, algumas das vias navegáveis mais movimentadas do mundo. Após a partida de Pelosi, o ministro de defesa de Taiwan anunciou que 27 caças chineses entraram na zona de defesa aérea da ilha. As forças armadas de Taiwan disseram nesta quinta-feira estarem, abre aspas, se preparando para a guerra sem buscar a guerra, fecha aspas, quando a China iniciou as maiores manobras militares da história ao redor da ilha. Todas essas tensões se enquadram em textos bíblicos, um dos quais eu estarei lendo aqui agora, Mateus 24, do verso 6 até o verso 8, que diz assim... E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores.